Nós estamos apresentando hoje um requerimento de convocação do presidente da SEB Holding. Ele foi o grande patrocinador da privatização da SEB no Distrito Federal e ele tem que vir à Câmara Legislativa e explicar o que está acontecendo com a energia da população. A privatização da SEB foi um grande erro para o Distrito Federal. Pessoas com 48 horas, 3 dias, sem energia, perdendo toda a sua alimentação em casa. Isso não pode ficar impune. É uma privatização que foi feita para dizer que as coisas iam melhorar. Mas como a gente já havia dito aqui, as coisas pioraram. A gente hoje está no topo nacional da ANEL em reclamações por falta de energia. Essa é a situação com a ANEL Energia administrando a distribuição de energia no Distrito Federal. Lamentável, desastroso. Espero que essa concessão seja revertida, porque isso, na verdade, tem sido um grande desastre para a população da nossa cidade.